E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente tá voltando com a gameplay de grime Metroidvania é sensacional para multiplataformas E hoje a gente pretende fazer o palácio caverna Vamos lá? E derrotar a mão Olha lá que bonitinho, a gente já tá no palácio caverna No último vídeo a gente atravessou ah! No último vídeo a gente atravessou a trilha do... Do... dos funcionários <risos> Dos prestadores de serviço E hoje a gente pretende fazer isso aqui completo inclusive derrotar o chefe Uma coisa que eu não sabia quando eu joguei Grime pela primeira vez É que você pode... Fazer com que as, os espetos, você pode refletir eles E nossa como eu sofri, como eu sofri Olha o que temos aqui Olha o dano que dá esse cara só resta tomar um pode, né? E parece até um alguma coisa escondida pra lá, né? Eu não vou abordar os secretos do palácio. Porque tem muita coisa, até até um chefe secreto. Isso correu. Tava todo valente de longe, né? coisa viu pegar aquele item. Bom. Com calma, que a gente já tomou muito desacerto. acho engraçado o barulho que faz quando ele desce a escada, parece que você tá batendo uma vareta na escada. Quero saber de vocês não, filho. O que, que é isso aqui? Ai que bom, era isso que eu precisava. Olha só! Vocês não tem ideia como eu sofri para passar isso aqui sem, sem saber que dava para refletir. Pensa uma tristeza imensa! Olha, yeah, eles aceleraram o elevador! Dois bot... não, agora sempre teve dois botões! Hein? Não abre desse lado, olha que maravilha! Tem que contornar! Se eu não me engano, se a gente for derrotado, o progresso no Grime ele é... Ele é salvo, sabe? Você não perde as coisas que foram feitas Bom, talvez a gente vai ter que enfrentar... Esse cara meio nervoso aqui Vou tentar absorver o... Oh, nossa! Nossa! Nossa! Ainda bem! Ainda bem que a gente chamou o elevador. Vai ficar só me olhando, cara? tentar com esse aqui É mais fácil é, Infelizmente a gente não consegue absorver Talvez... Não, a gente veio por aqui, né? Que baita queda, hein? E aí? E agora? Se não é por aqui, por onde é? Ah, achei que tava para atravessar. Uma importante lição foi aprendida. Bom, eu acho que a gente vai ter que pular aqui no meio do caminho. Se eu me lembro bem. Estão cantando, velho. Me livrar desse primeiro? Vou fazer o seguinte, ó. Um chablau nele. Muito melhor. É, que bizarro. bichos cantando. Eles estão nas gaiolas cantando. Sabe o que ele quis dizer com recursos, né? Eles meio que... Construíram a partir dos... os bonequinhos Realmente a gente... Não tem a necessária Que é um NPC? Não Ele estava sossegado, mas mesmo assim Vai aqui, né? Isso aqui parece ser muito divertido, né? Nossa, quanta diversão. <risos> Meu Deus. Ah, oh, não! Abastecer ainda bem que tem esses, esses. Parece umas colmeias. Nossa, isso aqui vai ser tão legal. Ah tá. Onde o fio é desencapado tem que puxar de novo. Passar rápido. Bom, aqui. Certo? Pronto. Foi bem menos traumático do que eu imaginei, né? Vem, filho. Tá, aqui nós temos pro lado direito. Ah, que maravilha. Nossa, que facinho, hein? Rapaz. Uh -oh. Nossa. Ai, ai, ai. Vou fazer o seguinte, ó. Por favor Isso não vai dar certo ah, Eu já entendi como ele funciona Nossa, a gente tá com zero de HP. Pera aí, peraí, vamos ver se tem como resolver isso. Ai meu Deus! Queria fazer tudo de novo. Uh! Foi difícil! <risos> foi difícil, a gente teve que usar item contra a política do canal, nossa, né? Usar itens. O que é isso aqui? É pequena. Olha lá a portinha. A primeira coisa que a gente vai fazer é abrir ela. Né? Pronto. Resolvido, dor de cabeça. No. É, o cara é... Nossa, tomamos no chão no. tomamos do chão de novo Olha só que maravilha Temos um... Nossa, temos um monte de coisa pra cá Fica pro outro lado Ai, ai, ai. Ai, ai, ai Pronto Foi meio sofrido, hein? As agarradoras, massa uniforme Essas massas servem para fazer upgrade Parece uma área também de grande diversão, viu? Isso é muito divertido. Ali tem um fio desencapado. Ai, minha nossa. Tem que olhar pro chão. <risos> nossa. Tomamos. Não, ainda não Vai fora, rapaz oh, Passou aqui essa Área de grande gravidade Eu não gosto desses fios incapazes. Assim Ai, minha nossa não! Volta! <risos> Vou ficar aqui no cantinho. Quem sabe eles esquecem a gente. Nossa, que maravilha! sabe o que eu vou fazer? Ah, abri do outro lado. Ai, por quê? <risos> que tristeza. A gente já está no terceiro andar, são três andares ao todo. Olha só. Tudo bem. Eu desci do elevador no meio do caminho. Tive a sorte de ver aí uma baliza harmonizada Ai meu Deus Tem que passar por esse pesadelo tudo de novo Ai, não carregou A gente voltou aí para terceiro andar, agora vamos continuar a nossa aventura. Esse porrete é muito bom, ele alonga a né, hora que você dá o carregado. Maravilhoso! Que bom. Saímos do alcance desse bicho. que é isso aqui? F. Aff. <risos> da hora, hein? Hum. Vamos pra cá. É uma área cheia de segredos. Muito legal, por sinal. Já deu ruim, né? Já notaram que deu ruim. Vamos só uma espinhada. talvez pode brincar dessa... com essa brincadeira aí, né? olha chegou aqui, Ficar é esperto com os fios desencapados que você tem que puxar rapidamente, olha só que legal, Uma área secreta que a gente não consegue fazer nada agora é, que pena! Nossa, que maravilha! A gente ia subir Esse silêncio ali Não me é bom Oh, já chegamos no último andar. Aqui eu, normalmente eu corto. É uma coisa de preferência de preferência, né? Cada um faz o que preferir. Eu prefiro investir em dano. Tudo bem, A gente melhorou nosso vigor, nossos pontos de vida. Pra aguentar um pouco mais a pancada, né? Agora vamos lá pro chefe, que é o mão. Mão dourada. Bonito, hein? Difícil. É completamente diferente do que a gente já enfrentou. Até que enfim você chegou. Como disseram que chegaria um dia. Porque os formadores venerariam um ser como você? Francamente é incompreensível. Olha a espada do cara, velho. é um dente. Ó. Enquanto eles criam beleza, tamanha beleza você destrói. Também vai destruí-los. Não podemos deixar que você faça isso. Exatamente. Fiel harmonioso. A gente dá um considerável dano nele, hein. É isso aí. Com calma, aqui dá para acertar duas vezes. estamos praticamente todo nosso Vamos ao primeiro suco Ganância, vamos com calma Agora ele pula para finalizar ele Só que não é tão simples <risos> Nossa, não sei como a gente surpreendeu a isso Ai, ai, ai, por favor. Ele já está no fim. Uf. Essa última parte eu demorei para entender. Bastante. Vamos absorver ele. É um chefe muito legal, viu? Ele tem uma, vários padrões de ataque. Um dos mais divertidos do jogo, na minha opinião. Essa presa concluída e ainda bem, agora a gente consegue se puxar, lembra que eu cheguei a olhar por partes aí no mapa que falassem, bom, não tem o que ser feito aqui, agora tem o que ser feito. O oh. <risos> que, que é isso? O que é isso aqui? Um fragmentinho de nada é sacanagem. Olha isso aqui. Vê se esse jogo não pune Agora sim a gente tá falando. Baita fague. Não, não. Que era maior. Olha que maravilha! Pérola. Toma. Pérola matizada. Bom, hein? A movimentação fica mil, mil vezes melhor Aqui é onde a gente encontrou aquela caça Esses caras aqui, cegado, é A gente vem incomodar eles Agora, agora que não tem relevância nenhuma, não tem mais importância, a gente consegue facilmente puxar Muito bem, a gente vai deixar os segredos aí pendente, senão o vídeo vai virar um longa metragem Salvar, crescer um pouquinho E eu acho que agora a porta se abre para nós. Não, acho que não, não. A gente precisava desse... Tá. O Shiva... Não lembro o nome do bicho. Mas ele deu para a gente uma missão. Ele deu para a gente uma missão. A gente precisa de um item para conseguir atravessar essa parte. Mas para chegar nessa área... A gente precisava desse poder que a gente obteve hoje. Então agora a gente vai pra lá no próximo vídeo. Não tem chefe nem nada. Uma área sossegada. A única dificuldade é a área em si. Ele Tem muito spin, muita coisa elétrica. É um baita inferno. Fica assim então, pessoal. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal, deixe nossos vídeos. A gente joga jogos em Metroidvania e recomendações. Esse é os 3 em 1. Se a gente queria muito jogar, acabamos jogando. Voltamos com a gameplay depois de... Anos quase, nossa. Deixa o um comentário aí pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo respondendo. E fica assim, até o próximo vídeo. Tchau, amizade.